No vídeo de hoje eu vou falar de oito coisas que acontecem ou já aconteceram aqui nos Estados Unidos depois que o presidente Trump ganhou as eleições e provavelmente vai acontecer aí no Brasil também se o Bolsonaro vencer as eleições de 2018. <risos> Número 1. Protestos. Na mesma semana que o presidente Trump venceu as eleições americanas, muita gente saiu às ruas em forma de protesto. E teve uma galera que foi um pouquinho longe demais, quebrando vitrine de lojas e parando o tráfego aí nas ruas americanas. Mas isso não durou muito não, porque com a polícia americana o buraco é mais embaixo. Então esses protestos terminaram rapidinho, com um bala de borracha e muita gente sendo presa. Número 2. A classe artística se apavorou. Tiveram muitos artistas aí que ficaram estarrecidos com a vitória do presidente Trump e começaram a falar umas coisas que não devia falar, fizeram cagada e falaram besteira. Por exemplo, a ilustríssima senhora Madonna, que falou em praça pública que tinha pensado em explodir a Casa Branca. É lógico que com esse depoimento ela conseguiu uma visita do serviço secreto. Mas ela não foi a única, não. A comediante Kathy Griffin... Também fez uma sessão de fotos bem polêmica, onde ela segurava a cabeça do presidente Donald Trump, toda ensanguentada, e colocou no Twitter. E por isso, várias emissoras de televisão cancelaram os contratos, os teatros que ela tinha show marcado pro ano inteiro também cancelaram os contratos, e é lógico que o serviço secreto também pagou uma visitinha básica aí pra ela, né? E a gente também não pode esquecer daquela comediante, comediante Whoopi Goldberg, que fez o filme Ghost, que vive dando chilique aí na televisão, até um programa na televisão americana aqui, né, ela e mais quatro pessoas, e ela vive dando chilique, xingando o presidente, falando absurdo sobre a Casa Branca e é todo de uma choradeira. E é lógico que teve também a atriz Meryl Streep, que ela recebeu uma homenagem gigantesca aí do Golden Globe pela carreira dela, e ao invés dela usar o tempo de discurso dela pra poder agradecer o pai, a mãe, o tio, a tia, aquelas coisas que as crianças agradeciam no programa da Xuxa, não, ela resolveu usar o tempo dela pra poder falar mal do presidente. É lógico que isso não repercutiu bem na carreira dela, né? Número 3. Os telejornais americanos, alguns, não todos, começaram a mentir porque eles não podiam mais tirar o presidente que foi eleito do, do cargo. Então eles queriam invalidar a competência do presidente de ser presidente. Então eles iam a alguns eventos, eles pegavam algumas imagens do presidente, tirava do contexto, editava para poder se alinhar à história que eles queriam contar. Então a Casa Branca para poder parar com essa palhaçada toda que, que eles fizeram. Agora eles começaram a filmar os eventos na íntegra e quando sai uma história dessa de vez em quando eles vão lá e solta a cartada deles mostrando o que aconteceu de verdade na íntegra. E é por isso que esse lance de fake news deu uma diminuída, né? Porque a CNN tomou uma cacetada uns tempos atrás que, olha, para se recuperar, deu um trabalho, viu? Número 4. Várias amizades foram desfeitas. A tática da esquerda é aquela mentalidade de time de futebol. Ou você torce pro time do cara ou você não pode jogar no campinho. Então, meio que muitas pessoas não aceitavam que eu, como imigrante, representava ou apoiava a uh, um governo de direita. Então eu pessoalmente perdi muitos amigos por causa disso. Amigos de Facebook que, eram, que eu considero colegas e pessoas que eram pessoas de vir na minha casa me visitar, conversar comigo. E hoje eles nem olham na minha cara porque a minha ideologia política é um pouco diferente da ideologia política deles. Número 5. As universidades criaram o que eles chamam de espaço seguro. Isso mesmo que você ouviu. Algumas semanas depois da vitória do presidente Trump, algumas universidades americanas, universidades até federais, né, vamos colocar assim, tipo a USP aí no Brasil, criaram alguns espaços e alguns eventos para que os alunos que estavam estressados por causa da, da vitória do presidente Trump pudessem ir naquele espaço e chorar sem ser julgados. E é tão bizarro isso que no anúncio dos eventos eles colocavam que Lenços de papel e chocolate quente iam ser servidos gratuitamente. E também tiveram outras universidades que foram até um pouco mais criativas e os eventos ah, incluíam animais de estimação, animais domesticados, para que os estressados pós-eleição pudessem brincar com os animais e se acalmar e também aulas de artesanato para que eles pudessem extravasar suas energias através do artesanato. Número 6. E esse é um pouco mais sério do que o, o último aí. Ah, você não pode ser de direita aqui nos Estados Unidos. Já se passaram dois anos após a vitória do presidente Trump e até hoje você é reprimido, você é forçado a ficar dentro de um armário se você for de direita, e especialmente se você for a favor do presidente Trump. Quando você fala para alguém que você é de direita, o um mínimo que vai acontecer, se a pessoa também não for de direita, ela vai te olhar meio estranho. Mas existem pessoas que vão te chamar de racista, de homofóbico, de fascista, de tudo e mais um pouco. Eu já vi vários vídeos na internet de pessoas sendo expulsas de espaços públicos porque eles estavam usando ou uma camiseta que apoiasse o presidente ou um boné que apoiasse o presidente e eles são expulsos por um ou, dois, ou duas pessoas que acabam se sentindo ofendidas e fazem um barraco que é melhor sair do que ficar ali ouvindo aquilo. E, eu, e como eu te falei, até hoje acontece isso. Há, acho que duas ou três semanas atrás eu vi um vídeo que tinha acabado de acontecer, de uma pessoa que tinha ido a um restaurante, ele estava usando um boné com o slogan da campanha do presidente Trump, que é Make America Great Again, ou uh, Faça a América um lugar grandioso novamente e um outro cliente que também estava no mesmo restaurante se levantou da onde ele estava sentado foi até a mesa desse cara tirou o chapéu do cara pegou o refrigerante que o cara estava tomando jogou na cara dele e foi embora com o chapéu do cara porque o cara estava usando um boné que tinha o slogan da campanha do presidente trump número 7 os aplicativos de namoro também querem saber qual é o seu presidente preferido ou a sua vertente política eu não tô falando do tinder porque o tinder é um negócio mais pegação mas os aplicativos de namoro um pouquinho mais sérios que perguntam coisas sobre sua vida seu histórico e tal, para poder meio que casar você com a outra pessoa, eles têm uma sessão reservada, acho que umas 50 perguntas a respeito da sua vertente política. E uma das perguntas que eles fazem é se você está aberto a se relacionar ou não com uma pessoa que tem uma vertente política diferente da sua. E no Tinder, vira e mexe, tem aí umas pessoas que colocam ali na descrição do perfil, que se você for apoiador do presidente Trump, deslize para a esquerda. N não é que eu, que eu uso o aplicativo, não, é que as pessoas me falam. E a última, número 8, número 8, é, eu sei contar, eu sou republicano. Número 8, desordem de estresse pós-traumático. Você tá ligado àquela, àquela desordem que as pessoas têm quando elas presenciam uma, alguma coisa muito traumática, tipo um tiroteio, e elas ficam com essa, com essa desordem, né? Pois bem, existem alguns médicos americanos que estão diagnosticando pessoas que ficaram estressadas ou traumatizadas pela vitória do presidente Trump com Desordem de estresse pós-traumática. É, é isso daí. Então, é tipo como se a vitória do presidente republicano fosse uma coisa tão traumática que eles estão sendo diagnosticados com PTSD. E isso é pra você ter uma ideia de quão longe a esquerda americana também tá indo. Não é só ir no Brasil não. E você aí pensando que o Brasil era muito diferente dos Estados Unidos. né? Mas não é não. Vai se preparando porque se o candidato Bolsonaro vencer as eleições brasileiras você também vai passar por muitas dessas coisas se não até mais do que eu. Até o próximo vídeo. Tchau.